Bora pra análise sem spoilers do filme Downtown AB2, Uma Nova Era. E esse é o um novo filme da Universal Pictures que estreia agora dia 28 de abril nos cinemas. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite pra gente assistir esse filme antes do lançamento dele nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam todas as nossas redes sociais. A gente tem Instagram Budagnerd, Nerd, Discord Budagnerd, Bora que te bora se inscrever em todas as redes. E lembrar que vocês podem também ser membros do canal, contribuindo financeiramente para o canal e ainda tendo acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd. E esse aqui é o segundo filme da franquia da Antoneibe, os dois filmes eles foram inspirados na série que foi uma febre. É, inclusive a série rodou ali de 2010 a 2015 e o filme anterior foi de 2019. E aqui nesse filme um estúdio de Hollywood faz uma proposta pra rodar um filme ali no castelo do Anton Aby. E a gente vê aqueles americanos chegando no castelo e aquele conflito, assim, de costumes, de modos ali entre os ingleses e os americanos. É, vocês imaginem a treta que vai dar e ao mesmo tempo a gente tem um outro conflito separado que é uma parte da família viajando pro sul da França pra averiguar ali a história de uma herança ali, porque que a Lady Violet herdou uma mansão ali no sul da França. Então a gente tem esses dois conflitos separados que a gente acompanha ao longo do filme. E eu já começo dizendo aqui que pra quem é fã da série, pra quem é fã do primeiro filme, pra quem ama aquela família, aqueles empregados que trabalham na casa, aquele Telo. vai se emocionar demais ver todos aqueles personagens reunidos de novo aqui para uma nova aventura oh, e até a galera que não curtiu tanto ou não acompanhou tanto downtown eu acho que vai curtir bastante essa história aqui porque a história ela dedica um bom tempo para os personagens cada personagem é desenvolvido com um carinho ali então cada um tem um espaço para brilhar ali seja a deslumbrada o cara que é rabugento a gente tem tudo que é personagem aqui e a gente gosta demais de acompanhar eles né e tudo isso Suco, aquele humor tipicamente inglês bem ácido, bem crítico, mas no fundo tem um toque de carinho ali. É, a gente vê aqui um recorte temporal da família, em que aqui a gente vê o tempo passando, né? A família se consolidando, os casamentos ali se consolidando, as responsabilidades dos mais velhos passando para os mais novos, né? Então a gente acompanha muito essa evolução da família. É, o filme ele procura trabalhar muito bem, assim, toda essa questão da passagem do tempo e as consequências que ele traz, né? É, o ciclo da vida acontecendo, só que aqui com os personagens, que a gente gosta tanto. E aqui tu vai sentir um misto assim, de alegria, de tristeza, misturado ali com nostalgia. Tu vai te pegar rindo bastante e provavelmente chorando um outro tanto. É, o filme ele foca bastante nessa temática da aristocracia clássica inglesa ali, das pessoas riquíssimas, mas a gente vê muito mais do que isso, a gente vê os seres humanos por trás daquelas posições na sociedade, isso que eu acho que o filme e a série trabalham muito bem. O filme ele tenta mexer ali numa estrutura ali, que era tradicional da época, em assuntos que eram muito tabus ali da época mas ainda traz de uma maneira bem velada bem discreta, então assim, não consegue aprofundar muito e traz assim de uma forma que tu vê que é sutil É, agora outro aspecto que o filme trabalha muito bem também é o choque cultural, entre os costumes dos ingleses e dos americanos ali, inclusive dá alguma margem ali pra gente dar boas risadas durante o filme, tem algumas cenas hilárias ali de conflito cultural entre os dois lados, né? O filme aborda também ali aquela passagem de filme mudo para filme falado ali de Hollywood, que é uma época muito interessante, assim, a gente vê realmente os bastidores de uma produção de um filme, com a galera bem segura, pensando, será que vai se sair bem, será que não? Então, essa parte eu gosto muito de filmes que trazem essa pegada de bastidores de Hollywood. É, inclusive para quem curte história do cinema, um filme que aborda também esse momento do, do cinema, da transição do filme mudo pro filme falado, que é um filme sensacional, é o Cantando na Chuva, é um musical, mas a gente vê bastante o conflito que surgiu justamente com essa transição no cinema. Tem cenas aqui nesse filme que inclusive parece uma homenagem ao Cantando na Chuva, porque a gente vê muito humor nessa transição ali realmente da história do cinema. É, o diretor aqui ele é o Simon Curtis, que ele já dirigiu por exemplo, A Dama Dourada e Os Sete Dias com Marilyn. O roteiro e a produção são do Julian Fellows, que também fez o roteiro da série da HBO, que é A Idade Dourada. É, e a fotografia aqui, eu acho que a gente tem que falar que é um dos pontos altos aqui, valoriza bastante aqueles takes dos lugares extremamente elegantes, a gente realmente viaja naquele lugar de riqueza, com a aristocracia inglesa, a fotografia que é um dos pontos fortes pra mim. Outro ponto também que, que, assim, fica tudo num conjunto é o design de produção. A gente vê cada detalhe daquele castelo, assim, as mesas, as louças, a gente vê, assim, cada material utilizado pelo filme dando aquele ar de riqueza do filme mesmo. É, e o figurino também, né, que a gente vê ali de cara já pelo figurino, por exemplo, quem são os ingleses e quem são os americanos pelo visual deles, pelas roupas que eles estão usando, pela maquiagem ali, pelo cabelo, tudo isso é muito bem trabalhado, até o filme é muito bom nesse aspecto. As atuações seguem aquele padrão excelente da franquia. A gente tem, assim, vários atores que estavam tanto na série quanto no filme, então a gente segue um padrão maravilhoso de atuação. Agora, com destaque aqui sempre pra Maggie Smith, que faz a Lady Violet, que ela dá um show ali à parte, né? E esse é um filme que, pra quem gosta desse assunto assim, de alta aristocracia inglesa, de gente rica, de costumes de época, vai curtir demais. E a gente acompanhar aqui gerações e gerações dessa família se desenvolvendo ali, vivendo as suas vidas Isso eu acho espetacular Agora, um ponto que a gente pode criticar, assim, é que o filme Ele é bem previsível Ele segue, assim, um caminho que tu já imagina Desde o minuto um ali, como é que ele vai se seguir E a situação, o problema, ela não é profundo o suficiente para assim, fazer a gente realmente mergulhar no problema do filme. É, ainda assim é um filme muito gostoso de assistir, a gente se diverte ali com aquele humor ácido, aquelas situações cotidianas da família que são muito gostosas de assistir, né? Então a nossa nota pro filme Downton Abbey 2, Uma Nova Era, é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!